bom dia família então caixa mano. joia, unha com computador rei qual na verdade ah computador Vito. faz a sua build que eu faço a minha a gente não gente não tá junto tô brincando é brincadeira eu vou fazer tá. um mouse gamer não vou fazer um teclado gamer tá vou fazer um monitor gamer calma aí bota o chão aí aquele chão roxo tá ligado de que cor Aquele ser um roxo lá que todo mundo usa Esse aqui é roxo? Não, esse não, mano. Ai meu Deus, essa coisa. Deixa eu botar. Esse. esse Não, esse aqui, ó. Dessa, desse negócio que eu tô na ah, mão. Não coloca no chão, coloca no chão. Não aí. dá. Oito, que a gente tem daí seis minutos. Só pra saber. Não sei. Mano, tá o que tu quiser aí. Ah, a acho uma ideia meio ambiciosa, Vitor. Você é compactura? Não. Você tem que entender que eu nunca concordo com as coisas que você faz, tá ligado? Não sei. O <risos> a gente tava tipo... A Belé a Fera. O que, que a gente tem a ver com a Belé é Fera? Ó, oh, primeiro... Não faz sentido nenhum isso, desculpa Somos aí. seres humanos? Tem que lembrar que você tá gravando um vídeo e não um... <risos> Mano, você tá gravando um vídeo, não é um relatório na sua esquizofrenia diária, tá ligado? Sério, o vídeo tá ligado aqui, tipo, é processado, viu, né? É verdade, desculpa, família. Mano, eu fiz um monitor, vocês aprovam? Faz o, tipo, um monitor, tipo, gamer, tá ligado? Com algumas luzinhas atrás que. Ah, umas luzinhas, tá bom, você quer. Um, um monitor que gira, que se transforma num cocô. Que parece um carro. Tem que lembrar desse detalhe. Tá ligado, tá ligado. O Peak Razer mesmo. Vitor. Gamer. Gamer. o que você tá fazendo, Sturte? É o Twister? Na moral, faz um negócio básico, eu tô fazendo um monitor de boa. Confia. Confia, confia. Beleza, mano, beleza. Você compactua, Vita? Compa... Não, na verdade agora eu tô Vitor. revendo todas as minhas ações aqui. Eu tô pensando porque eu baixei as coisas vindo de uma pessoa que faz um teclado assim. <risos> mano, que que é isso, Sturte? Gamer. Gamer Com Você que tudo, Como é ter 4 minutos, é certeza That's how gamers work acho que, uh, acho que eu tive uma ideia Por que que você tá aqui hoje, de verdade? Quem te chamou? Mano Sei lá né, era que você me chamou 38 vezes ontem Quase implorando Perguntando toda hora, mas você tem certeza que você vai gravar Perguntando pra mãe <risos> Tá ligado? A gente passando <risos> tá ligado? E tipo assim, não sei porque eu tô aqui, tá ligado? Talvez que eu esteja sendo obrigado, não sei. Não, mano. obrigado é uma palavra muito forte. Então. Obrigado, palavra <risos> é é muito ser, forte, a muito, forte muito. Não, não, mano. Victor, mano, musicado. olha isso, o cara botou um sangue não, aqui peraí, no. Não, peraí, vai ser o Bluetooth. Bluetooth, <risos> Bluetooth, o monitor vai ser Bluetooth. Monitor. <risos> <risos> é a pilha, tá ligado? É, tá é a pilha, o negócio é a pilha. <risos> <risos> <risos> nice! E quem que vai faz fazer o PC? Vai fazer só o um monitor? Não é o um não, não. É um um Macbook Pro, é o um Macbook Pro, se eu tô entendendo. Faz o PC, se você faz o PC que eu faço o monitor. Não, eu tô fazendo aqui. Nossa. Não, não, mas por que eu fiz esse negócio e ia quebrar depois? Não, é, velho, isso é muito é, doidão. Mas dá tempo, só pra te dizer aí. Só tampa, só tampa, só tampa. Calma aí, tu ainda falta fazer um personagem. VAMOS FAZER O um PERSONAGEM! Não, Vitor, só, só, cobre, tá só cobre, só cobre, só cobra Não, eu confio, eu só confio. Eu... Ah, Vitor, ah, ah, ah, ah, não, nomejador! Ficou, ficou, ficou melhor, o nosso ficou melhor. Ficou. ficou, ficou, ficou. Isso, isso é um, um computador? <risos> os computadores futuros. Eu dancei errado. Não, eu lá, eu quase cheguei. que eu denuncei o que eu não sei. Nossa, ficou muito bom, né? Velho? Mano, só. Mano, se ficou mano, assim, gente, os 5 minutos mais bem gastos que eu já vi. Ah, eu esqueci de votar. Ó, oh, esse aqui não foi ah, é é tão é ruim não. Pô, eu eu não. Vou vir não. Eu nunca roda a água pelo menos eles, eles não esqueceram de fazer o computador. É. Eu não, esse não voltaram. tá entendendo aqui. É nosso é o MacBook Pro. É. Nossa, é. melhor não... o mouse com quase mesmo tão de botão <risos> com o teclado. <risos> Eu tenho PC e eu Aí ficou legal. Só faltou tá, um computador e o mouse. É, foda a Eu esqueci que tem NPC. PC. O... É, esse ficou bom. Esse aqui ah, não, é, não. esse na... é, ficou bom. Tipo, épico. É, não tem como não fazer, vai, fazer mas... outra coisa. tá Olha, olha, olha isso. Hum, eu espero... Nossa, ninguém veio aqui atrás. Ah, não, só esse, esse <risos> merda. É, não! O cara do foi ali atrás também. Tá explicando pra pessoas que era uma Equipoke por isso que não tinha muito. Tá engraçado é que todo mundo agora usa esse skin do Triple? É, que aquele Sim. moleque verde, imbecil. Foi ah, quatro. mano, a gente ficou em quarto, a em quarto. Foi bom. Então, foi Vitor, olha pra mim, a gente vai pra próxima, assim que você encarar. Foi bom, então, foi Vitor, bom. Mim, vai próxima, assim você, você é o aqui, Vitor, me dá. olha no meu olho, olha no meu olho. Olha no meu olho. Caraca, Vitor, você viu que essa transição, Vitor? Ou? Isso é melhor. É sério? Melhor postar vídeo e não pegar vídeo do que não postar vídeo nenhum, né, Qual, vídeo? Tá? Qual, qual, qual? Não sei. Também, cara, é claro que é. Qual? Mas, ó, não tem uma efetividade nenhuma, tu é. tem que tomar cuidado com esse negócio. Tem que, tem que, tem que foi sei, foi sei lá, foi divulgar foi. em canal grande. Ah, foi. Tá falando. Entra é no meu canal, por favor. Calma, motocicleta tem seria algo mesmo, baseado que na de bicicleta. De quem ah, calma. Que passa no meu canal. É moto, é moto, é moto. É moto, ok. Confusões. Ó louco, ó Mano, o problema é que não vai dar tempo de saber isso. Mas, cara, isso é importante é ficar o herói. Pro, pro vídeo tá ligado? Três enxana, três três três três enxana, três três três três três três três três três três três três três três três roda, Hold on. Tá, tenta fazer uma roda parecida com essa aqui, tá bom? O que vai fazendo aqui? Ele tá na aula, só que o FF não tá prestando atenção. Ai ai FF. Na é verdade, o é que que não tá fazendo nada. Não, Cláudio, admite que você não está prestando atenção. É verdade. Mas eu percebi tudo então, na hora que era do conteúdo. E agora é o quê? Que é a adição e subtração sobre relógio. E agora que agora o que, que tá acontecendo? Não, cidade não. Que você tá passou... fazendo. Que? Ah, vou ter que quebrar tudo, obrigado, senhor. Não, não quebra tudo não, Não, Pô, não, tudo, eu... só só para... Vai é dar TEMPO! Fala três calma, minutos! o que batia! Que... Vitor, sério, nunca deu tempo com o Santo tu fez. Consigo. Tá, tô nem aí. Não foi eu, não é... Não compactou. não. eu tô na vida? Dá a vida, por favor. Vou colocar no título. Vitor, dá a vida pra fazer esse bicicleta. E agora não te deu. Mano, o problema é essa parte, essa parte é a parte mais difícil. Ah, e se você não tivesse apagado tudo? Talvez. Deixa eu ver isso. Eu... Vai dar tempo, Vitor? Não, acho que praticamente eu acabei. Como assim você vai acabar uma construção, Victor? Eu também não entendi. Tipo, não ficou tão bom, tá ligado? É sério, eu vou aprender a usar né? o oh, banner mais ou menos Essa é, tá parecendo uma, uma pintura de Salvador da interior Ô Vitor, vou... Oh, de ah, primeiro. nossa foi primeira! Ah, nossa foi a primeira, louco Sério, mas ficou bom, de verdade Ficou, ficou legal Deixa eu tirar a Thumb aqui nossa, Ah, cara, nem ferrando tô... Nossa, moto é um os <risos> do carro mano. Oi Tá é, é demais OI Acho que jogou é no crachá aqui, eu apertei f 1 é pra tirar a cauchinha E deu um Nice Ai Vitor, você vai finalizar o vídeo pra mim, tá? Tô só olhando tua tela Beleza <risos> Que... Que isso? <risos> tá acontecendo dando... Mano, o cara não tem acabado uma construção 10 de 6 minutos Acho que ele nem começou, tá ligado? Meu Deus lá. Sério, esse cara realmente não compactua Acho que nós ficou melhor A gente não ganhar é farsa Ó, oh, caraca, ele usou caraca, as cabeçumbas aqui daí. Uhum. A gente ganhou? Ah, não. não a gente ficou... Olha o eu... que ganhou, olha o que ganhou. Não, esse aqui foi o melhor, realmente. Caraca, eu, não, não, eu não tinha visto, não tinha visto, é sério. Perdão aí. Vai, aperta, F5, basicamente... aperta F5, aperta F5, aperta F5. Família, basicamente, mano, foi esse o vídeo, tá ligado? Eu queria... Mano, foi da horinha até. Então foi isso, família. Obrigado aí por ter visto o vídeo, mano. É, deixa o seu like, Tá ligado? E se inscreva aí no canal do Sturt E é nóis, mano. É o canal. É isso. GG. Agora dança. Como é que eu danço? Aperta, tipo, vai agachando pro lado pro outro. Não dá pra dançar. Yeah, oh my god! Deixa Sério, dá um tapa na cara aqui que tem que de trás de você. Vai, corre atrás dele agora, perseguição. Vamos.